Pozas, Estamos aqui mais uma vez nos chateando. Eu sou o Mr. T, e hoje iremos falar de um assunto muito abrangente, que eu não manjo muito, de novo, porque o negócio desse programa é o seguinte, eu não manjar nada, porque daí eu posso fazer as <risos> perguntas que as pessoas que não, também não manjam vão entender. Não é isso, Ticão? Tá certo, claro, claro. E hoje <risos> nós vamos falar sobre uma coisa que eu manjo, no caso, né? Porque nós vamos falar sobre Magic, não é? Não... Acho Falaram que, que nós ia falar sobre magia Aqui pra quem para quem se por acaso Vai ter algum drop aí aí Vai ver que eu vou estar Com um fundo muito legal Pra galera Outro escudo Não, é literatura fantástica Jess, e aí Como é que tá? Oi, tudo bem? Mais um dos assuntos Que eu vou trazer Com curiosidades aleatórias Que ninguém liga Que não vai fazer diferença Pra ninguém Mas que são divertidas E aí? É tipo eu com os esportes Tipo o Thiago com os esportes Exato é Eu exato. acho que eu, tem, eu Imagino aquela galera Que não curte esporte E aí quando o Thiago começa Não, que nem aquele jogo Aí já revira muito É, é exato <risos> Acontece. Todo mundo já revirou, tá Falando mano. de futebol de novo. É, já. De... Ai meu Deus do céu, cara. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Bom, hoje a gente está aqui com o pessoal do Tolkien Talk mais uma vez, com o César. Hello, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Né? Estou aqui batendo cartão de novo exatamente, é já tô aí. virando cliente VIP aqui do convidado VIP do, do chateando ah, peraí, ah, mais uma é musiquinha pro Fantástico, né já, não, essa já é a terceira já é, não, já é a música já é a terceira não, amigo, essa é a segunda já, do, já. do César não, a segunda, a segunda ah, minha é a segunda da, da Inês né? isso é a segunda <risos> Eu tinha a impressão <risos> que eles já tinham gravado duas vezes. Já estamos tão gente, íntimos. Só... Já está tão íntimo que é isso aí. A gente fala... Não, porque a gente falou naquela vez... O César gravou com a gente também do quando a gente falou de cringe, não foi? Deixa eu falar, a do Tolkien foi com o Sérgio. Fui eu e o Sérgio. Ah, foi o Sérgio. é verdade. E depois foi o César. Nossa, oh o Tiago esqueceu do Sérgio. Não, não. É, eu esqueci, mas é que... Não, desculpa, desculpa. É que assim, ó, de Sérgio pra César, assim, vocês vão, vão combinar que é. ele tá parecido, né? É verdade. a é. eles são Sabe, muito é, Muita gente confunde. Eu tô sempre a chamar de Sérgio ou César, às vezes. Porque o nosso é igual. A, a salvou a nós agora, hein? Valeu, Enes, obrigado. É, eu não tô nós. tão errado. Eu, desculpa. Eu desculpa. queria estar queria calada antes de me apresentar, mas tava já aqui, assim. <risos> Diretamente das terras portuguesas, a Inês Olá pessoal, boa tarde, estamos aqui de novo Mais uma vez, pela a terceira vez com o César é. Mentira Mas é uma honra estar aqui outra vez com vocês pessoal Por isso vamos lá falar de coisas super importantes E pertinentes para a sociedade e para a evolução A Inês também na próxima pede a música tu sabe o que é pedir a música no Fantástico, Inês? Não não. Ah, é que... Cara, é que gente, às vezes a gente esquece, né? É. Que, tipo, pessoa... Porque todo mundo sabe o que é pedir a música no Fantástico. O ouvinte sabe. Falou pedir a música no Fantástico ah, três vezes qualquer coisa, saca? Não, é porque no, no domingo, numa grande emissora de televisão, existe um programa e ele, tem, ele passa os gols da rodada. E aí, quando o jogador marca três gols, ele pode pedir uma música. Isso. é um programa brasileiro, é isso, né? isso. É o maior programa jornalístico que tem no país. Ele acontece uma vez por semana no domingo, no final da noite quando tá chegando o final desse programa começa a bater a deprê da segunda Isso. já, então todo mundo hum. conhece o Fantástico como esse tipo de programa, <risos> Exato. e eu diria Isso. mais, se eu fosse jogador de futebol só pra zoar, eu ia fazer um hat-trick eu ia fazer três gols numa partida e pedir Silvio Santos vem aí, e eles iam ter que falar. Ah! <risos> caramba, ia ser, meu Ou, Deus tipo, a pipa cara. do vovô não sobe mais né do, do, do, do Silvio Santos <risos> Então, Inês, o Silvio Santos é o concorrente dessa emissora, no mesmo horário, então por isso que... E jogador fazendo três gols, e quem faz três gols, pede música no Fantástico, ou não. De literatura fantástica, a Jazz levantou esse tema para nós e nós aceitamos, porque eu até leio um pouco de literatura fantástica Eu leio um pouco de literatura. Fantástica? Não, é literatura é, fantástica. Jornais, revistas. É, eu ia dizer literatura geral, mas estou falando da fantástica. Eu tenho aqui alguns livros do Eduardo Spohr. Isso é literatura fantástica? Ah, é literatura fantástica da boa. É? Maravilhoso. É, eu, eu gosto. Ah, então eu gosto, porque eu tenho A Batalha do Apocalipse. <risos> Os três filhos do Eden aqui, Robson. Ele é ótimo. Né? Vai, vai, vai. Sensacional. Ele é o maior expoente brasileiro, na minha opinião. Sim, ah, é? irmão do nerd mais forte do mundo, né? Oh, eu não o conheço. Resto. Diz o nome do livro aí, para quem tá interessado. A gente tá falando do livro, né? Daí a pessoa tá ouvindo. E aí, tipo, tipo eu, eu tô ouvindo e eu não sei. Bom, o Eduardo Spor é participante do, do Nerdcast, né? Como todo mundo sabe, ou quem ouve podcast deve saber. Eu não sei, E que é. ele é autor de obras de. É ficção esse é esse. Gênero? É fantasia. fantasia. Fantasia. E o principal livro dele é A Batalha do Apocalipse, que basicamente Isso. fala entre a Batalha de dois Arcanjos ah, e tal. Ah, tá. Então e, eu sei. Ele então sempre ali nas revistinhas da Avon. Eu não fiz entrevista, foi TT uma vez, César. A gente tem uma entrevista com o Eduardo Sport, ele, hum. no começo do TT, assim, a gente. Meu, a gente já é pequeno, mas quando a gente não era. Menos que nada, quando a gente tava no negativo, ele foi super gentil com a gente, deu uma entrevista, ele tava fazendo um evento, a gente entrou em contato com ele antes do evento, falando olha, a gente gostaria que você desse umas palavras que a gente sabe que você é muito fã de Tolkien e a gente queria que o grande expoente da fantasia brasileiro falasse sobre o maior expoente mundial. E ele foi super gentil, assim, zero estrelinha, Nossa. recebeu a gente esticou o tempo dele, gravou uma entrevista, tá no canal. Olha, que cara uhum. anota mil. Né? Gente, eu já achava ele um neném. Quem quiser acessar aí, o César, ô, essa entrevista, que eu também fiquei curioso. Eu sou o cara curioso porque eu não entendo o entendo menos que o Thiago nesse capítulo. É, o TT125. TT125, hum. no YouTube, isso? É, exatamente. Tá no YouTube, entra no toque Talk Talk e digita 125 lá. Ah, legal. Caraca, realmente, o Eduardo Spor, eu, eu gosto... O Eduardo Spor, como ele mesmo fala, o <risos> nome dele. Hum. <risos> ele é muito, é. muito da hora, ele sempre tá... Na verdade, acho que tá ele e depois, logo em seguida, quem lançou um, Em seguida, assim não. Mas também quem lançou um livro foi o Alfonso Solano, né? Com o Espadachim de Carvão. Uhum. É, eu, eu então, também tenho eles aqui. Literatura fantástica não tem que é bem sobre o espadachim, que é de carvão. É, é, não é que ele é, não é, ele não é de carvão. <risos> ele é de Criciúma, né? Não. Sim, ele é de Criciúma. Ele, Criciúma pra tá quem bem. não sabe, Criciúma é a capital do carvão, tá? Só pra... Entendeu? E eu, eu assim, eu confesso que eu comecei a ler esse livro, mas... Ai, eu, tipo assim, eu, e é ridículo eu dizer isso, né? Porque com menos de você ler Tolkien, dizer uma leitura difícil... <risos> É até ridículo você falar uma coisa é. dessas, mas é que eu achei uma leitura difícil de me prender, porque às vezes tu percebe que a leitura ela é difícil por um motivo, por exemplo, Tolkien joga referências na tua cara, e entendeu ou não? Né? Aí é isso, mas depois tu percebe Por que, que ele tá fazendo isso Porque em algum momento tu vai descobrir Ou tu vai se virar pra descobrir Já no Espadachim de Carvão, a coisa era difícil Eu senti que sem necessidade Sabe, é, ah, ele então... buscou demais Assim, o cara pra sair de uma casa Tinha um parágrafo Entendeu o, ele, ele, lá, é um, ele, é, ele é um bom livro Ele é um bom livro, mas eu... É... Eu não gostei muito dessa parte do vai e volta, entendeu? De voltar lá e vai pra frente. Porque, como disse, tipo... Não dá pra comprar com token, porque tem várias referências, mas... Acho que foi um pouco demais. E o final também achei meio... Mais ou menos mas... Esse vai e volta que você falou é como se fosse, por exemplo, da série de The Witcher, que você tem lapsos de tempo, você tem linhas é, temporárias que você tipo, tem que entender. ele Entendi. dá uns flashbacks e volta, só que isso explica bastante. Entendi. Mas é que tem que ser muito bem feito isso pra aprender. Não sei, é. mas é um bom livro. Não, não digo nada. É não difícil fazer isso aí. Não é um, um uhum. livro de forma nenhuma. É bom. O final eu achei um pouco mais fraco. E eu tenho o segundo aqui, mas eu ainda não li. Então hum. pode ser que dê uma. Fica um pouco melhor. Então, é um bom sinal, né? Tu, tu falou, ah, não, eu não curti tanto tal, mas tu tem o segundo livro, então, isso é um bom sinal? É, é. Então, é, como é eu falei, o livro, o livro é bom, entendeu? Tem alguns pontos que, que são esses dois, que eu, que eu acho, mas... É um bom livro, por isso que eu comprei a continuação dele É tipo Isso aí é tipo a Copa de 2014, né? É legal, né? Mas poderia ter sido um pouco melhor, né? <risos> não conheço Ai, esse, no, esse nosso evento nosso ouvinte aqui agora Do, de 2014? <risos> não lembro Não lembro que, não. que deu não Eu só queria Poder dar alegria ao meu povo Qual foi o, o percursor desse, desse assunto literatura fantástica? É, é, é um gênero de... Cara, Seria um, um gênero de livros, né? A literatura fantástica. Ou é um tema que abrange mais coisas do que só livros? Eu imagino, cara, que, que, que isso aí deve ser muito mais complicado. Porque se tu parar por literatura fantástica, muita coisa que a gente ouve, velho, é de muito antigamente, que os bardos cantavam as histórias dos guerreiros, bibi, bibi, bababá tá ligado? Então, se tu parar pra ver, é desde sempre, tá ligado? Porque, tipo, as, as tribos indígenas... Claro, não de sempre, né, óbvio, né, o australopiteco, sei lá, né, às vezes também. Mas, tipo, eu não tava lá, né, eu não sei. Ué, tinha que se divertir de alguma forma. Tem uma vez que as pinturas rupestres tem lá o Pinóquio e a Rapunzel. Pensei nos Irmãos Green. Não, os Irmãos Grimm, o que acontece, a, a gente tá muito mais perto das pinturas rupestres e dos bardos, do que dos irmãos Green. O que acontece, o, o ser humano, ele é um comunicador por natureza, né? nós nos fazemos entender pela fala, e são poucos animais que fazem isso, né? ou pelo menos a, a, um, a complexidade da fala do, do ser humano é, é a maior do que a gente tem no no ecossistema. E a gente, pela necessidade de se comunicar e de falar, a gente começa a deixar isso cada vez mais complexo, a forma de passar o que a gente aprendeu. Então você pode ver que qualquer grande civilização, né indígena, é, aborígene, enfim... Todas essas civilizações originárias de alguns lugares, eles têm a sua própria mitologia. E através do mito é que se trazem as verdades de um povo, que se constrói a identidade de um povo. Então se você for na África, você vai ter diferentes mitologias, porque ali o sol era um deus, a lua era um deus, a chuva era uma deusa. Então, você tem a fantasia agindo disso. É o homem dando significado e transformando elementos e construindo histórias a partir dele. Então, o desenho já é um tipo de fantasia, uma forma de storytelling. Então, de, definitivamente, desde que, é, que existe comunicação, mesmo que não verbal, a gente já tenta contar histórias. Eu diria que a fantasia nasce aí. Por de anos, a como os Then something happened, which unleashed the power of our imagination. We learned to talk. We learned to listen. Será que o, in o início da, da literatura fantástica foi, na verdade, as religiões? Antes disso, talvez, antes disso, tu ainda tem todo um desenvolvimento do que, que a religião vai fazer, o quanto ela vai, ela vai agir na sociedade, coisa e tal, e coisa e tal, saca? E desde antes disso, como, como o César falou, a religião ela veio como uma, como uma tentativa de explicar. É, é isso aí. A gente está tentando explicar algo que a gente não tem domínio. Então você falou isso. Ah, choveu, o mar ficou revolto, é Poseidon. É Netuno. Então é, o, o ser humano começou a ver coisas fantásticas, coisas grandes que ele não sabia explicar, e ele começa a, a dar significância, significado, né? E trabalhar já trabalhar com essa simbologia. Então isso vai cair até na semiótica mesmo mas é quando a gente começa a transformar algo que a gente não conhece em história e passar isso para frente é que se tem o mito e a mitologia. então eu diria que a fantasia nasce aí junto com a comunicação das pessoas mesmo. O que a gente vai falar nos irmãos Greens é mais ou menos uma consolidação de um gênero dentro da fantasia que são os contos ou as histórias de fato. mais específico. Né? isso eu ilegal. É que quando eu, eu tava ali na primeira série, lá na minha escola tinha. Um, como sempre, a Jéssica roubando o livro. Né? Mas tinha os hein? livros. Oh, a biblioteca da tua casa <risos> cheita, é tudo carimbado. A gente pode né, pedir música no Fantástico é a terceira <risos> vez que ela fala que rouba alguma coisa. A Me Jéssica deixa. pode pedir, Jéssica. Rouba Qual é a música coisa que tu não, quer tô Enquanto eu toco livro. o replay das três, dos três tá. áudios dizendo que tu roubou as coisas. Aqui. Ah, tá. Aí, livro, aí livro. livro pode. É, não, aí pode, né? Chega, na, pode, casa é, dela, é chega é na casa dela, é tudo carimbado pela Secretaria de Educação do Acre. <risos> mas não, esse eu não roubei porque eu devolvi ah, ah, Mas tinha lá ali um hum. conjunto de, de histórias Aí uma criança que assim, Cinderela, Pequena Sereia blá, blá, blá. Ah, legal, vou levar pra casa porque minha mãe era coordenadora da escola Então tipo, eu podia pegar Ela podia roubar, <risos> aí, podia roubar. <risos> E aí, cara, na, beleza, fui ler A Pequena Sereia No fim, ela perde a cauda, perde a voz, vira uma fadinha do ar e vai embora, e fica sem o príncipe. Aí, no outro da Cinderela, as irmãs dela cortam o um tornozelo fora. E eu fiquei, o que eu estou lendo? <risos> o que está acontecendo? Anos depois que ah, eu fui saber que, na é... verdade, eu estava lendo as histórias originais. É, é, essas são as histórias, <risos> as histórias do, de do, dos irmãos Green, ou eu estou tô, tô viajando? As originais, de originais, originais, originais. Eu ia dizer que eu, uh, antes de ler, né, vi os filmes da Disney, a Cinderela, a Bela Adormecida a Pequena Sereia. E aí, criancinha, né, de saber ler, pensava que tinha sido o Walt Disney que tinha inventado aquelas histórias. Sim. Ah, eu também. Eu pensava. Pensava eu tô, que ele tinha putinho. inventado tudo, desde a Alice depois das Maravilhas, tudo. Estamos juntos. E quando eu comecei a ler, né, também foi por esses livros, assim, infantis com os contos. E quando eu vi cá, A Pequena Sereia, se tinha transformado em espuma do mar, né, eu fiquei assim. Isto, isto, é, isto é, assim, uma versão hardcore. Porque eu juro, eu sempre pensava que tinha sido Walt Disney. Se eu tô aqui no agora, passava-se a cabeça. Mas eu, eu pensava que ver... aquelas histórias eram as originais, como estão nos filmes. Oh, imagina, tu vai no parque do Walt Disney e daí, tipo, a Cinderela, ela vem assim mancando, tá ligado? Pela <risos> <princesa na novela. risos> um ah, parque ah. do terror. Seria maravilhoso, cara. Tu vai ver, <risos> sereia, tu vai, ver, tu vai ver a pequena sereia, só tem espuma, daí metade é. não entende por quê, tá ligado? O, net, o netário, não. Tiago, eu tenho uma ideia de empreendimento pra gente, a gente que gosta de ideia de empreendimento, a gente vai fazer o parque hum. temático, é concorrente do Walt Disney, certo? Que vai ser o... <risos> irmãos em vez do, do Disneyland, vai ser Irmãos do Greenland, vai tá ser ligado? Um green, vai ser Greenland. Upside Down greenland. Disney. E aí vai ser só a versão, tipo, okay. um Horror Story, tá ligado? Tipo, vai ser só, porque, tipo, né? Vai ser um é parque pra adultos, Disney. né? Tá, eu já tô patenteando, ok? ninguém pega esse nome, tá pronto mas uh, eu fui saber realmente, na verdade quem me falou foi minha mãe ah, ela me contava bastante as origens das histórias ela disse é. que eram os irmãos Green e que na verdade essa, esses contos de fada antigamente eram para que crianças tivessem medo de coisas, então João e Maria medo de se perder é de ficar longe dos pais a Bela e a Fera, medo de ser sequestrada por um estranho esquisito, o chapeuzinho vermelho não vai por outro caminho que não seja o caminho normal, entendeu? Então, era assim, ou você faz isso, ou você vai morrer. <risos> era como Caramba, eles educavam sim, sim. as crianças. Era isso daí. É Porque, assim, quando a gente fala nos Irmãos Green, ainda assim pode ter tido um certo ruído. Sim. A gente vai entrar em nomenclaturas que não existe consenso. Então, hoje, quando a gente fala assim, ah, o que é uhum. literatura fantástica? Não existe um consenso. E, e eu tô falando, não é nem no Brasil, é, é mundial. Né? Então, assim, existe uma média que acha que a gente pode trabalhar como fantasia uhum. e ficção científica. Como que a gente estabelece isso? Por exemplo, fantasia é quando você não tem essa incidência tecnológica e a ficção científica, obviamente, é tecnologia. Então, por exemplo, se você tira a tecnologia em Star Wars, ela não é uma fantasia. Mas se tu pensares bem, Star... não pode considerar Star Wars ficção científica, porque está muito mais para a fantasia no espaço do que um filme de ficção científica. Mas se você tiver a tecnologia de Star Wars, ela não existe. Então ela é muito mais dentro do campo de ficção, é, ela é uma ficção fantástica, mas ela é científica também. Star Wars tem, é, é uma ficção científica e tem elementos fantasiosos também. Tem, então, assim, ele, ele tá ah, dentro da literatura fantástica, mas ele é muito mais ficção científica. Então, normalmente porque, assim, são o... esses dois termos. César, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse caso, tu não poderia considerar, por exemplo, o Star Wars... Tu falou do... do coisa da fantasia e coisa e tal. É, nesse caso, tu poderia considerar essa parte do Star Wars mais de... como a gente imagina os aliens e coisa e tal... Porque é tu representando uma coisa que tu não sabe a existência, assim como a gente representa as fadas, ou sei lá, os seres que a gente não consegue ver, os bruxos. Poderia ser uma comparação mais ou menos assim, a parte fantasiosa do Star Wars que tu, tu diz? Eu acho que o Star Wars ele é uma amálgama. É, não dá pra você dissociar uma coisa da outra. É o melhor de todos os mundos. Isso Definitivamente é. não, não concordo, é. mas é um bom mundo. <risos> é, mas o Star Wars é o seguinte, se você retirar a tecnologia dele, ele não existe. Então, isso classifica ele como uma ficção científica. É, e, tem, e dentro do lance da tecnologia também tem um lance sci-fi, né? A gente ainda, já vai mistificando ainda mais. Então, os filmes de sci-fi, se eu não me engano, é quando a tecnologia realmente ela é muito fantasiosa. Entendeu? Se eu posso Mas... estar errada. Mas aí tu chega num ponto, Jéssica, como como do exemplo do 2001 que eu falei, tá ligado? Tipo, uma uhum. coisa é a gente ter elfo e anão e hobbit no nosso mundo, que é uma fantasia, né? Tô falando aqui Sim. usando o exemplo, porque a gente tá com o pessoal do Token tá eu vou dar uma puxada de saco, claro. <risos> é, mas o, o do 2001, o Modo Cera, em Espaço, foi uma realidade que, por exemplo, é, quando é que o Yuri Gagarin foi para o espaço? Sei lá, na década de 60, e o homem foi a Lua em 69, Entendi. certo? Yeah. Então, assim, antes de, de, sei lá, de 50 saca? E pra Lua era uma fantasia, saca? A Lua ah, tá sim. lá, ela existe, o ser humano tá aqui, ele existe. Só que era uma fantasia, tá ligado? Mas é que não é uma coisa cravada, entende? A gente considera no momento em que é lançado, não algo que vai ser pra sempre. Vou te dar um outro exemplo. Ah, vamos comparar a parte aqui, tipo, de, da, da conquista espacial com a parte das navegações. Eu sempre gosto de fazer essa comparação. Uhum. A ideia dos caras de achar que, que tinha uma, uma ilha, um Tails lá, muito. Era fantasia, tá ligado? E, tipo, eles não tinham tecnologia pra saber se era verdade com o tal. De repente, a portuguesada ali da terra da Inês ali, e oh. os espanhóis aqui, pegaram um barco e fizeram igual os astronautas. Eles foram lá e, tipo... Não, não, vamos lá ver se essa fantasia é real, saca? Até, essa não é eu. Até Portugal, quando estava <risos> quando a descer o Atlântico, tinha do Cabo das Tormentas e depois tinha do Cabo Bojador, né? E havia aquela lenda que havia um monstro, porque nunca, nunca ninguém tinha cruzado aquele cabo de barco. Então, quando os portugueses, todos confiantes, cruzaram o Cabo das Tormentas e depois o. Acho que é aquele que mais cai em cima. Depois o bujador é mesmo uma pontinha da África, né? Acho que foi Então, para eles, que aquilo foi uma conquista enorme, porque nunca ninguém tinha passado ali de barco, havia um monstro grande, não era monstro nenhum, né? E aí, lá está, era aquela questão fantástica, depois havia aqueles seres místicos de sereias e tudo mais. O desconhecido sempre foi fantástico, né? Porque lá está, sim. foi inclusive, aquilo que o César disse. Sim. Tu tinhas, tinhas que arranjar justificação para tudo aquilo que tu não conhecias. Então, ah, houve barulhos, houve vultos, monstros. Sim, sim. É. inclusive ali no, uh, tem um livro, um livro português que é Os Lusíadas, né? que eles é. colocam deuses Nossa. Já, junto com o Thiago. Ah, Mas é muito ruim, mano. A Jéssica começou a falar, caramba, que legal. Nossa. Aí veio o Thiago aqui, olha. Nossa. Ele Tá aqui então, e tudo. Olha aqui. Eles... Com colocam basicamente deuses, deuses da mitologia grega numa viagem, isso aí, numa viagem dos portugueses ao Brasil. E aí tem, é como se fosse Ilíada versão lusitana, entendeu? Não. Literatura Odisseia, fantástica Odisseia, Odisseia versão lusitana. Aí, Literatura sim. fantástica. Ó. Tá vendo tudo aquela parada que a gente que do mundo real barará, bará, e no fim é tudo a mesma coisa, né? É tudo e nós, o... nós, na escola mesma estudamos mesma este livro em português no. É, nós sim, também. Nós da também da é? Todo. Não, os sabia. Os Don, é, Dom Casmurro, Os, os Lusíadas... Eu pensava que vocês liam literatura brasileira, por isso é que não, não pensei não que... Mas é a mesma tipo. coisa! Mas, o Inês, é bom o um livro ou, ou tu vai... vai é bom? É pá, Eu só li porque tinha de ler, né? E tem aqui em casa, que é um clássico. Agora, se vou dizer que é dos meus livros favoritos. Não, não, não é bom, gente. Né? Eu não quis dizer, mas não é bom. Quando tem que hum. ler, na, quando tem que ler na, na disciplina de literatura da escola... É. Geralmente não. é bom É, parece que já, é o fato de obrigarem a ler já tu pensas, não Exato, <risos> Exato. É. Não, e é, aquele, é obrigado a ler Aí tem cinco opções Daí é Dom Casmurro ou Lusíadas É Dona Flor e seus dois maridos Sei lá, <risos> umas coisas assim que tipo pode, pode, até, pode até ser bom, mas Ninguém não tá é. nem aí com, com 15 anos 14 anos, 15 é. anos O cara não quer ler isso, também. Tá Por ligado? exemplo, a gente aqui também tem que ler Os maias E é obrigatório E Os maias é um livrão grande e lá, eu, gostei do, eu gostei muito dos mais mas o fato de ser obrigatório, tu pensas não? é Isso que coisa, né? Tipo, eu hum. não, não tô lendo porque eu quero. Vou ler aqui, vou hum, ler um livro é. bom. Não, eu olhei ele e isso parece-me interessante. Não, assim, tu vai ter que ler porque Exato. tu vai ter que como, fazer uma prova de 10 porque perguntas. Tu não a ler por prazer, tu a ler por tipo, ah, será que vai estar aqui alguma coisa super importante e se eu não souber vou chumar, pronto. Tem que decorar o nome do, do pai do Johnny aqui. É. O pai do Johnny. O pai do Será Pedro. que tem que curar o ânimo que o personagem nasceu e depois o ânimo casou? Será que vão perguntar isso no teste? Oh, a raça do cachorro. Será que vai só. perguntar a raça do cachorro? Ele tá falando muito Já, da do, do cachorro. Teste português. Qual era o nome do cão do personagem principal? Eu não estou suportando mais. Durante muito tempo, a, a literatura fantástica e a fantasia, durante muito tempo, eu digo pelo menos nos últimos 150 anos, ela foi atrelada a um, um significado totalmente diferente do que ela realmente era. Os contos de fada e a literatura fantástica, elas devem trazer um certo alento para quem a lê. Eles devem trazer uma certa alegria, um tipo de escapismo, mas um escapismo bom. E durante os últimos 150 anos, ela estava relegada a histórias para crianças. E quem estava falando isso era quem comandava o mundo, ou seja, o modus operandi do mundo era falar que contos de fadas eram para crianças. Quem coloca os livros na escola é quem continua falando que histórias de fadas são histórias para crianças, ou seja, existe um grupo que vem, que desce, que manda a regra de cima para baixo e diz o que, que você vai fazer, inclusive na escola. E aí, como você é obrigado a ler certo livro na escola e ele pode ser de cunho fantástico, coisa tal, você acaba não fazendo com que as pessoas peguem gosto por aquilo. Por quê? Porque a análise que um professor vai fazer sobre aquilo é completamente estúpida. O cara fala para você ler uma, uma história que é cativante e ele te pergunta uma data, uma cor quando ele tinha te perguntar o que você pegou daquilo, o que determinada passagem te fez sentir ou significar. Esse é o grande problema. Uhum. Então, de cima para baixo, já, a, a norma já desce errada. E isso, essa norma vai transformar grandes uhum. livros em provas absurdas, que vão fazer você pegar asco pela literatura, e grandes obras ficando relegadas a um nicho que não é o natural daquele nicho. Os contos de fadas eles eram feitos para adultos e muitos desses contos de fadas eram adaptados para crianças para você passar certos valores e é, ensinamentos, como não pegar o caminho errado na floresta, não chegar perto daquele daquela região, é, não fazer determinadas coisas. Só que isso foi sendo moldado, deturpado e corrompido por muitos motivos, até chegar no momento que ele já, o conto de fada ele já não era mais reconhecível. O que o Walt Disney fez, uhum. ele até tenta chegar perto do que o original. Por quê? Porque o Walt Disney pegou, tirou aquele peso dos irmãos Greens e colocou um final feliz. É, o Tolkien acredita, uhum. isso não é uma regra, mas o Tolkien acredita que o conto de fada, o Senhor dos Anéis, acreditem, é um um conto de fadas, mais um conto de fadas para adultos, ele tem um final Sim. feliz. Né? Ele tem até um pouquinho de agridoce, ele Sim. no meio da história. Mas o que o Walt Disney fez, ele foi retirar qualquer coisa que possa ter de ensinamento no, naquilo e ele encheu de açúcar do começo ao final. Então, a gente foi de extremos. Se um era extremamente pesado para passar uma mensagem, uma lição, uma lição medieval, numa época que você precisava, no outro lado, você tem o Disney é, colocando açúcar do começo ao final. Então, a gente foi de pontos extremos. Quando na na verdade, essa, essas Isso. histórias elas deveriam passar valores, mas ainda assim te trazer uma comoção ao final. É esse seria o objetivo, pateta. Isso não passa de uma crendice boba, até porque as histórias antes dos, irmãos, antes dos irmãos Grimm, né? Elas eram contadas, eram relatos. E até mesmo quando eles passaram essas histórias para o papel, não é? Elas também já perderam, vão sempre perdendo algum do conteúdo original, né As histórias eram muito mais pesadas. Nós até temos aquele relato da, da história da Bela Adormecida, que ela era violada e se ela Eu não sei se é verdade ou não, é aquelas teorias. Mas as histórias ainda eram muito mais pesadas e tinham várias vertentes para uma história. Acho que até a história da Branca de Neve é uma das que tem várias versões. E eles escolheram uma, lá está, e pronto. E por isso temos as histórias dos Irmãos Grimm e, e lá está, elas vão perdendo uh, parte da, de si, até que chega às arquiteturas hoje em dia, que é um livrinho de 10 páginas para crianças, onde traz lá a história da Branca de Neve. Exato. E que no fim ela fica feliz com o príncipe. Você acaba uhum. nisso tendo um telefone sem fio de séculos. É, exatamente. Então no telefone uhum. sem fio, sim, sim. se você contar, você pode ter cinco pessoas, é um pequeno. O que a pessoa fala na ponta muito dificilmente vai chegar na outra ponta. E a gente está falando de um telefone uhum. sem fio de séculos com traduções e que inicialmente ele era uma mitologia de tradição oral que passou para o escrito uhum. em algum momento e que depois foi sendo contado e modificado e tendo outras versões. Então é, a gente realmente teve essa, esse processo orgânico de modificação das histórias mas originalmente elas eram de mitos e mitologias, tinham um propósito social e depois isso se perdeu. Você, tem o jogo do Tupão estragado é isso? Por É o telefone sem fio. fio que a gente ah. chama aqui, né? Ah, é, é, o jogo, é, né? É, é, é, é sem isso que é o Tupão estragado. <risos> telefone estragado. <risos> <risos> <risos> telefone estragado. Mas assim. é, isso acontece, isso acontece tipo não em várias é como os tipos quatro. de livro é. e também e também assim ao passar do tempo Dependendo das versões que forem feitas por quem for fazê-las, ou a mando de quem, Exato. até pode ter de maneira tendenciosa a vontade daquelas pessoas naquela época, entendeu? Ou oh, vai dizer que tem gente é. manipulando é. história. <risos> pra... ah, aí, aí vocês podem mais ou menos entender o que eu quero dizer. Mas sabe que eu queria chegar nessa parte onde o César chegou, onde vocês chegaram, de onde vem essa criação do Telefone Sem Fio? Porque eu, eu, eu sou um cara que eu gosto sempre de pensar na origem das coisas. Por exemplo, ah por que, que tal palavra é assim? Aí eu começo a buscar em várias línguas que eu conheço onde poderia ter saído o sotaque. E vocês falando dessa do, do Telefone Sem Fio, uma coisa que eu sempre fico pirando assim, cara, como é que... Como é que ainda a lenda do Hércules se criou? Que era um cara que era um semideus, que ele era fortão e coisa e tal. Eu sempre fico... Sim, imaginando que deve ter sido mais ou menos o seguinte. Devia ter um cara muito forte em alguma aldeia. Tô só fazendo a minha teoria pra gente devanear junto que eu quero ouvir de vocês também. Mas assim, ó, tinha um cara muito forte lá numa aldeia. E ele levantava umas pedras meio pesadona que ninguém conseguia levantar, tipo, tá ligado? Era tipo um levantador de peso hoje em dia das Olimpíadas, mas era o cara lá que, que né? E ele era forte, ele ajudava o pessoal e ele bateu em três caras e não sei o que lá. Ela... Isso, sei lá, o meu tataravô viu e Aí ele passa pro meu bisavô Não, O cara era muito grande, ele era muito forte não sei... Aí meu bisavô ele não conheceu o cara Então ele já imagina o cara três vezes maior Meu, diz que o cara era muito grande ele, era muito... ele carregava barco e não sei o que lá Aí vai pro neto Diz que ele era filho de um deus De tão forte que ele era, tá ligado? E eu imagino não. que deve ser mais ou menos assim, cara Igual fofoca, ah, né? É. <risos> Saiu de... Ah o, cara deu um... ah, o cara deu um beijo na menina Pro meu Deus, deu corno no marido E parece que foi pego no motel e não sei o que lá não, saca? Eu acho eu acho sinceramente que é, para mim o que eu acho mais legal é o lance de que ah, meu filho é filho de Zeus e é por isso que vocês não veem o pai dele. É. É. Ai, meu Deus. E aí a Amazônia foi aí. e fez o Boto, né? Boto comedor de casada. Né? você acertou exatamente isso. Tem um livro do Tolkien que é um, é um ensaio acadêmico que ele fala que o nome do livro é Árvore e Folha. Mas esse livro é composto por quatro ah. estudos. E o segundo estudo é o mais importante, que chama Sobre Histórias de Fadas. E aí ele, ele explica como que os contos de fadas, essas grandes histórias, é, acontecem. E ele, de fato, fala, por exemplo, é, por que, que muitas vezes são príncipes e princesas? Porque a história era boa, mas se fosse com uma pessoa comum não ia chamar atenção. Então, ele, o cara que viu aquela hum. história, ele inventa que foi com um príncipe. Ele inventa que foi com uma princesa. Sim, claro. E ele usa o nome do príncipe que tinha na época. Então, começa a virar uma, uma mistura de coisas mesmo. E, por exemplo, o Thor. O Thor pode ser muito bem um cara que tinha aquela característica física que, num dia de chuva, caiu um raio e certa. Entendeu? Então. A... Caramba! <risos> o doutor nunca ele, tinha parado para pensar. Ele era, era um, um ferreiro. Ele era um Caramba. ferreiro. Caramba. Aí ele tinha um martelo. Não, então, pode ser. Aí ele tinha um martelo. Imagina, to... Muito aí. pesado que ninguém conseguia levantar oh, além dele O Tolkien <risos> chama isso de a sopa? Ele fala que a história é formada por uma sopa cujo caldo tem muitos anos e a gente não consegue identificar os ingredientes. A gente sabe o sabor final. Caramba, que da hum. isso, isso remete à fofoca é. das boas. <risos> então, é uma mistura sabe. de fofoca <risos> com, <risos> com com conversa de pescador, com passagem de geração que aumenta e modifica. Tem muito disso mesmo, Tico. É uma tua a, a charada. Uma fofoca que edifica, né? É que essa parte eu gosto. Essa parte eu gosto, assim, da... Porque eu, eu, normalmente quando eu pego, eu, eu puxo mais a, a parte histórica disso. Não porque eu manjo nem nada. Eu gosto, eu simplesmente gosto. Eu sou entusiasta da história, tá ligado? Uh, mas... e, e eu sempre gosto de pensar na origem das coisas. Quem foi que inventou o guarda-chuva? Quem foi que inventou a bicicleta? Quem foi que inventou a cadeira? Sabe? De vez em quando eu tô no Google. Imagina que vocês também façam isso. Quem foi que inventou o um clipes de papel, tá ligado? Sei lá, saca, dá vontade de saber. Não, tem um filme, que é, é o meu filme predileto, inclusive, que chama Peixe Grande, é do Tim Burton, e o, que, o nome do livro, o achei, nome do filme... Achei que era Rock 4. Não, eu eu gosto muito de rock, o rock tá, <risos> deve estar tá entre os 50, com, com certeza entre os 50. É, mas o, o Peixe Grande e suas maravilhosas histórias é um cara que é um contador de histórias. Ele é como se fosse um pescador da vida real e ele vai contando. Uhum. E o filho dele fica bravo com isso porque ele acha que o pai é uma farsa. E aí é, um dia ele vira e, e o pai contava como ele nasceu. Que a mãe dele estava com a vontade de dar a luz tão forte que ele foi espirrado da mãe e ele saiu escorregando pelo chão da, do, do, do hospital, hospital e nenhuma pessoa conseguia pegar ele, até que ele mesmo conseguiu pegar o neném, né? E aí ele conheceu Sim. o filho porque o filho veio escorregando para ele. E ele contava essa história para caramba. E aí um dia ele chegou para o médico que fez o parto dele, né? E falou: Meu, qual que é a, a história verdadeira? Ele falou assim: ela veio aqui ela teve a criança sem nenhuma complicação foi uma parte super rápida e tranquila aí o médico perguntou pra ele qual história você quer? é isso oh, então assim oh. é, quando você dá esse polimento e dá essa fantasia você traz poesia e não é a poesia do verso é a poesia da vida, do dia a dia, da prosa então assim, isso é importante e a fantasia traz isso, é um polimento extra, o ferreiro que tava num dia de chuva, pode virar o Thor <risos> exatamente, cara, essa do Thor véi, me, Sim. vocês me quebraram né? agora eu vou ficar imaginando como é que nasceu o Thor ô oh, Ticão, isso, Mas... isso é ligado também com aquela história que a gente sempre vê do, dos caras que faziam os desenhos dos astronautas lá, lembra? Ah, sim, não eram os desses astronautas? É... <risos> <risos> que os caras é, em vários é... lugares do mundo tem o desenho que parece um astronauta, e aí, tipo, <risos> os caras fantasiavam que eram deuses, e <risos> esse é muito bom pra. Olha, mas se, se alguém me dizer que não foi você ter construído a pirâmide, eu vou ficar triste. <risos> Coitado, não um, respeito, um abraço aí pro povo egípcio aí, gente. <risos> Carregaram uma, é. as pedras se, nas costas. Mataram escravos pra caramba o os caras pro coisa, cara né? vir é, falar enfim, que Imagina, tipo, o cara que era, tipo, sei lá, o Inge engenheiro da época e aí para depois ele pensando, nossa, isso aqui vai ser muito você eternizado. Daí hoje a gente tá, ah, foi os ETs que colocaram. Foi ZT, os foi os ZT, não pode. É de... minha casa, telefone Ontem eu estava vendo realmente a questão da, da Aí isso é uma coisa Que também remete à situação da literatura fantástica Que a gente tenta imaginar Como as coisas aconteceram Então a gente zoa às vezes As pessoas ali daquela época Que ficavam prestando homenagem a Afrodite A Artemis e o caramba Mas pessoas hoje em dia Ficam remetendo a construção da, das pirâmides Aos alienígenas Eu vi lá que tem vários mecanismos Inclusive eles utilizavam a questão do Nilo a água, ele, por exemplo, faziam canais e esses canais enchiam e levavam as pedras por ele. E quando o Nilo subia, a, a, as pedras conseguiam subir pelas comportas até lá em cima, sabe? Tem toda uma questão de engenharia envolvida, mas não, foram os alienígenas, porque É mais interessante falar isso. O que acontece? A engenharia, assim como o esporte, também pode parecer, a engenhosidade também pode parecer magia. Então, da mesma forma que as pirâmides foram construídas, a gente está falando de... O que, que a fantasia se remete? A fantasia quer falar da beleza. É, é, é meio doido uhum. pensar nisso, mas é a beleza. E a beleza ela tem infinitas formas de se apresentar desde uma flor, desde o bater de asas de um, um beija-flor, que aquilo por si só já é uma coisa muito louca, você vê o número de vezes que o um beija-flor bate as asas, até você construir um monumento, você fazer um drible, é, compor uma música, isso é um tipo de magia, porque é um tipo de fantasia, é um tipo de beleza. E o Tolkien acreditava que a falta de ensinar é, literatura fantástica a boa a literatura fantástica Faz com que as pessoas fiquem Com a criatividade tacanha E ele explica no Árvore uhum. e Folha Que se mais engenheiros Tivessem lido sobre a Bifrost Ou seja, sobre aquela, aquela Estrada multicolorida Que a gente tem que na mitologia nórdica Nós teríamos estradas de ferro Muito melhores do que hoje Árvore e Folha Página 70 a ponte para a plataforma 4, é para mim menos interessante que Bifrost. Guardada por Heimdall, da selvajaria do meu coração, eu não consigo excluir a questão de saber se os engenheiros ferroviários, se tivessem sido criados com mais fantasia, não poderiam ter feito melhor, com todos os seus meios abundantes, do que eles geralmente fazem. Histórias de fadas poderiam ser melhores, poderiam ser, acho, Melhores mestres em artes do que o sujeito acadêmico a quem me referi. Se a pessoa não abre a cabeça, não deixa essa mente aberta, essa janela para o novo, para o devaneio, para o sonho, para o que não existe, ela nunca vai criar o que não existe. E a gente vai continuando em círculos. A humanidade precisa do devaneio para dar saltos maiores. Bom, mas enfim, vamos chegando ao fim aqui. Queria agradecer ao pessoal do Talk Talk. Inês, muito obrigado pela presença. Obrigada, eu acho que falei sobre tudo e mais alguma coisa, menos sobre literatura fantástica <risos> e Tolkien. Mas mesmo assim, há... <risos> não, porque a conversa desenrola e tu falas daquilo que vai à cabeça. Ah, né? não foi isso. literatura, Inês, mas foi fantástico. É, é para isso Obrigada. que estamos aqui. <risos> é, espero que o pessoal goste também de ouvir aqui nós a contarmos as nossas, os devanéis e histórias de vida e coisas que se passaram connosco, experiências, né? Sim. E... E pronto, muito obrigada por estar aqui mais uma vez E já sabem, sempre que quiserem, estarei disponível Muito obrigado sempre. É, César, <risos> faça a propaganda do Jabá do Tolkien Talk E muito obrigado pela presença Eu que agradeço o convite Também estou disponível sempre Quero deixar aí uma bibliografia Que a gente já falou do Árvore e Folha, né? Que é do uhum. Tolkien Vou deixar a indicação de dois livros do C.S. Lewis Que são bons, bonitos e baratos Então você vai encontrar fácil na Amazon Um chamado Sim. Sobre Histórias esse Sobre Histórias, ele resenha diferentes escritores, por exemplo, ele resenha 1984, ele resenha Senhor dos Anéis. Então é um grande escritor e crítico literário falando de grandes obras e de grandes autores. Então são, cada ah, capítulo é, são grandes obras, grandes autores, então é muito legal Sobre Histórias. Repete o nome de... ali do livro, César, só para... O do Tolkien é o Árvore e Folha. Esse que o, que o C.S. Lewis faz, essas resenhas, chama-se Sobre Histórias. Só assim. Show, show. E ele tem um segundo da mesma coleção, que é um pouquinho menor, mas também bom, bonito e barato. Tá, deve estar super acessível o valor, tipo, deve estar uns 17 reais, assim, na, na Amazon, bem barato. Chama Um Experimento em Crítica Literária, que é onde o, o C.S. Lewis fala, ele explica o que é uma boa arte para ele. E aí ele vai descrever qual é o sistema que ele faz a crítica. É um livro pequeno, mas ele é pesado, ele é denso, mas se você gosta de crítica literária, esses três livros para mim são uhum. assim obrigatórios para você falar de fantasia. E é isso. Muito Eu bom. deixo aqui também tá, o jabá, seguir a gente lá no Tolkien Talk no YouTube. Exatamente. E também, pra quem não ouviu o capítulo do Tolkien Talk, eles já participaram aqui, o César não estava, né? Como a gente falou, antes, Era o Sérgio ainda. Mas né? a Inês e o Sérgio estavam <risos> aqui. É o capítulo número 20, com o, o título de O Universo de Tolkien, com Tolkien Talk, né? Então vai lá dar uma olhadinha, se a gente gosta de fantasia, provavelmente gosta do Senhor dos Anéis, né? Então vai lá dar uma ouvidinha, aqui, que ficou bem da hora também. É isso também. aí, Jess. Valeu. Oi, obrigada mais uma vez, a gente falou como o Chicão disse, a gente falou de fantasia não muito de literatura, mas isso aí que se dane muito divertido obrigada gente por ter aceitado o convite e beijinho até o próximo EPI Valeu. Ticão, até a próxima. Até a próxima, Tiago. Muito obrigado. É, é isso aí. Mandem e-mails, gente. Mandem e-mails, que agora a gente já tá organizando. Tá, agora o Ticão tá com tempo pra editar as paradas e tal. Vai ficar Ticão tudo melhor, é espadeiro. Ticão é ex-padeiro. <risos> o Ticão é O Ticão agora é home office, meu. Agora, ele, é, ah, agora para. ele trabalha numa, pra uma grande empresa do entretenimento. É, eu, ah. eu vou trabalhar. Eu Mim. Não, eu vou trabalhar fazendo suporte para uma, uma empresa muito famosa que produz documentários. Assim, mas vocês têm que descobrir qual é a empresa, entendeu? <risos> é, é, é, mas é por pouco tempo até o Chateando sabe, claro. pagar o salário de todo tô, tô mundo. estou contando né? com isso. Exatamente. Valente, 500 mil tá, tá. Chateando e é. o resto é. de <risos> Valeu, gente. Até a próxima. O Chateando vai ah. tá ficando por aqui mais uma vez e até a semana que vem. Valeu. Uhul.